A luva mais rara de todo o CSGO retornou ao Brasil O que, que isso significa? É o seguinte, encontrei um colecionador brasileiro Inclusive vou dar uma analisada no inventário dele aqui porque é novidade E ele adquiriu uma das luvas mais raras do CSGO Um item que não se vende por menos de 100 mil reais nos dias de hoje E veio para em solo nacional novamente E aí decidi fazer um vídeo Bom, vocês sabem que eu sou aficionada em skins de CSGO Quando chega alguma coisa em solo brasileiro eu quero ficar sabendo e aí que eu encontrei esse perfil da Steam, mano Cheio de skins e é do Brasil Olha o tanto de facas Cara, eu já tive uma coleção parecida de facas safiras e rubi Depois eu vendi pra pegar a Blue Jam tem Dragon Lord tem Hall Pandora Olha o tanto de coisa irada E tem aqui essa luva, galera A princípio aqui, olhando, você não dá muita bola pra ela Mas se você colar no inventário aqui dele, inspecionar a luva A gente descobre que essas são as luvas mais raras do mundo, mano Com isso um kimono, tier 1, minimal wear Detalhe, dois não existe nenhuma Crimson Kimono Max Head Tier 1 Infector New Então por isso que eu tô falando Que essa daqui é a uma mais rara do mundo Pra quem acompanha o canal Há algum tempo Eu tive uma dessa Uma Crimson Kimono Também Max Head Também Tier 1 E eu usei por bastante tempo Numa época lá Que eu tava usando facas rubis e tal Ficava bem legal junto com ela Mas eu acabei vendendo Na época por 100 mil reais E agora Esse brasileiro comprou Mano Quis dar uma inspecionada aqui Pra dar uma olhada Acredito que o preço ainda esteja Próximo a 100 mil reais E olha só que doida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 Bom, eu não sei exatamente quem que é o colecionador É um desconhecido pra mim Vamos dar uma olhada aqui antes, o cara tá com uma foto aí De um Guideline. GTR bonitão PDRZ, mano Inclusive eu segui no Twitter e tal pra ver se um dia Ele quiser vender alguma skin, né? Porque o cara tem Muita skin, brother, vamos dar uma, vamos lá uma Investigada aqui nesse inventário, da onde surgiu esse inventário Brasileiro com quase um milhão de reais Começamos com uma Carambit Doppler Rubi, nossa Mano, o um cornerzinho bonitinho, ó A aí de uns 30 mil reais E aí esse é o kit dele, mano, eu tive exatamente Exatamente esse kit no passado, velho. Eu acho muito top. Ele tem um outro kit. Pra mim, esse aqui é tipo assim, meio que inventário perfeito, tá ligado? Você tem um kit roxo e um kit vermelho. Então ele tem também a Pandora. Também tá numa condição assim, espetacular. Float 0.09. Essa aqui é uma luva hoje que pode estar tá valendo uns 70 mil reais pelo float baixo e tal. E novamente, carambi de safira ali, né? Pra combinar com a carambi de rubi. Essa é uma carambi de safira com uns 40 mil reais. Ele tem dois kits muito foda. Esse kit aqui... Passa de 100 mil. Outro kit, só a luva já passa de 100 mil. Caraca, eu paguei pau agora, velho. Aí ele tem de AK uma Wild Lotus. Beleza, né? Uma AK que tá custando quase 50 mil reais. E tem quatro navios. Quatro 2015 holográfico. Pô, fica um kit interessante aí. Continuando, galera. Mano, pelas minhas contas, já tá quase em meia milha já, velho. Tem uma 670. Pra quem não tá ligado, esse daqui é um dos melhores patterns aí de Blue Jam. Falam que só perde pro 661 mesmo, né? E, mano, é absurdo, cara. É absurdo como que é bonito esse skin, velho. É como como se cicatriz estivesse aqui no começo da arma, né? E ela não tem a bundinha azul e tal, mas tudo bem. Isso aqui eu não tô ligado no preço ao certo, eu manjo os preços da 661. Mas, tipo assim, é uma Blue Jam que chega perto aí de 50 mil reais. Acabei de dar uma olhadinha no mercado da China, é barata não, velho. porque o float dela tá baixo. Ó, oh, eu acho que ele tem uma faca Blue Jam também, mano, uma estileto. É, a estileta não é uma faca muito cara e também não tem muito azul, então não tenho muita vontade de ver ninguém. Continua. ele também tem uma talão Safira. Eu sempre achei a talão meio morto, não tem muito mercado, é uma faca ela não sobe muito de preço Custa aí seus 20 e poucos mil reais E aí ele tem também uma estileto safira Que é uma faca de uns 15 mil reais Tá ah, porra, mano Tem mais um monte de safira e rubi aqui, velho O cara tem muita skin, mano Pra um brasileiro, tá ligado? O verdadeiro dele tá muito monstro, mano Aí temos uma butterfly rubi M9 safira M9 rubi Butterfly safira E M9 emerald Cara, gosto muito dessas facas todas Eu já tive várias Rubi, safiras e tal Eu acho que é legal Mas elas meio que deram uma congelada no preço ao longo do tempo Infelizmente, velho Mas uma coleção de respeito aí de facas, hein, mano? Tem ainda uma baioneta, uma baioneta rubi aí pra finalizar. Eu vou fazer esse conto certinho, mas, nossa, mano, tá valiosa essa coleção de Doppler dele aqui, hein, velho? Dira que mais ou menos uns 350 mil reais em facas. Tem gente que gosta de pegar várias facas assim, né? Eu sou mais pegar 350 mil reais e comprar uma faca Blue Jam, ele podia ter uma faca Blue Jam muito foda, em vez desse estileto, mas ele gosta aí das rubis e safiras. Mano, que inventário foda e do Brasil, hein, velho? Aí temos uma HAL e uma Dragon Lore, ambas factory New. E tipo assim, não vai ter muito mais coisa que eu quero mostrar Porque o resto do inventário dele não chega no nível dessas skins aí que a gente já mostrou, galera Eu acho que não chega em um milhão de reais Mas chega perto de Irei que fica aí em quase 800 mil O inventário muito foda, tá entre os 10 inventários mais caros do Brasil, mano Muito foda esse inventário aqui, velho Possivelmente tá entre os 5 inventários mais caros do Brasil, eu acho hoje Tem uns dois inventários aí que chegam perto de 2 milhões de reais Tem mais uns dois inventários que chegam perto de 1 um milhão de reais E tem o inventário dele aí que tá aos 800 mil reais, muito foda, né? aí PDRZ mano, gostei do inventário, gostei da combinação quis mostrar aí pra galera, faltou uma outra skinzinha né, tipo Glock Fade, ali as M4S, porque o foco foi na coleção de facas e luvas muito foda galera, não esquece de esmagar o like se você gosta quando eu venho fazer esses vídeos aí avaliando inventários e tal, principalmente de brasileiros, acho muito legal fazer, é nóis galera, tamo junto, um abraço, falou